selecionar o imóvel Galpão Industrial da empresa PAF Papiro, desculpa. Após seleção, clicar no botão Atualizar, confirmo Atualizações. Pronto, agora é só fechar, Atualizar, Yes, Atualizar, Fake, Fechar, só isso, vamos.